E aí, galera, 8h15, a gente já tá indo pro Festival Literário lá na Ribeira. O Carol tá aqui na velocidade, na fúria, uh, tá entendendo? Que Olha só que, que é aventura, bom. se tiver dela, a gente chega lá em dois minutos. Galera, a gente tá fazendo uma corrente de duração aqui, tá entendendo? Porque a gente talvez esteja um pouco atrasado, mas... É tava tudo certo. bem, né? No, no vídeo passado tava tudo certo. A gente percebe que vai dar certo, porque mas 10 fica... segundos atrás estava tudo certo. O então, trânsito vamos lá. tá muito grande, mas então vai dar certo. O trânsito tá imenso. Pessoal, esse é um problema, é, né? A realidade é, é, é. do nosso Brasil. Vamos ver a pessoa começa a desabafar aqui. Então. <risos> Então a gente acabou de chegar, na verdade a gente acabou de estacionar e estamos caminhando até o local do evento. Vem Carol, aqui você tem que ficar desse lado aqui, apareceu. É, é, é. agora o tempo. Você tá aqui, ó. É isso aí, hein? É, tô Oi, é. Show. Ei, olha a estrutura do evento, tá bem legal. Eu também... Vai. As pessoas educadas aqui na hora essas pessoas passarem na faixa. É pessoa que tá gostando Vamos <risos> pra frente, que é pra gente. Galera, pra quem não conhece aquilo ali atrás, atrás é aquela tenda vai <risos> dar pra ver Mas é o que tá através do Maranhão É chão, mas é tá é. Mas não, já tem que estar aqui, massa A tenda principal da gente Tempo de antecedência Porque a gente vai ter que passar o som Vai ter que passar os slides, ver se tá tudo fechando direitinho E daqui a pouco a gente vai começar Valeu! É galera, então a gente já chegou aqui, estamos no camarim, só esperando a hora da gente entrar. É da é colocada. Muita gente. Muita <risos> gente. Muitas <risos> pessoas. É porque eu acho que os colegas trazem os, os alunos e aí tem muita gente. Bom, muita criança, mas também tem uma galera um pouco mais velha e bom um abundador. Vamos ver o <deu> que vai dar. <risos> E é exatamente esse sentiu, o objetivo da gente, né? Fazer com que o interesse pela leitura aumente cada vez mais em vocês. É verdade. Independente de, de gosto e tudo, é, o importante é estar sempre lendo e em contato, né? Com, enfim, os personagens, novos mundos. Isso é, é o que importa, sim. E quanto mais livros diferentes, melhor. Quem é que gosta de ler Gibi? Turma da Mônica e tudo mais Bom, Quando eu era pequeno eu gostava muito de Legbi só que aí depois eu fui crescendo, fui pegando outros livros. Primeiro com imagens, né? Livros com imagens sempre é bom pra gente é, ajuda, ver... Ajuda, ajuda! É, o que tá acontecendo na história e poder imaginar mais fácil. Só que depois vão vir os livros sem imagens, o que é muito melhor, porque estimula ainda mais a nossa imaginação. E é a partir daí que a gente pode viajar, entrar em novos mundos. Como conhecemos o BookTube? Eu vou deixar essa parte pra Carol falar, porque ela é que me chamou, na verdade. Então, eu conheci o Booktube, há uns dois anos, mais ou menos. Eu, particularmente, eu não, nunca fui muito de ler, assim, vou dizer a verdade aqui. Não, não, quando eu era criança eu não costumava muito ler, mas de uns dois anos pra cá eu acabei pesquisando um pouco melhor e acabei, por acaso, encontrando um canal. Só que quando você encontra o primeiro, aí você vai entrando em outros e outros e os vídeos. Você ainda não loop a terra de vídeo. A gente, a partir do momento que conheceu o BookTube, a gente viu que tinha outras pessoas além da gente que lia muito e que queriam falar sobre os livros que lia, que queriam discutir aquele assunto, que queriam compartilhar as informações, discutir enredo, narrativa, todas essas coisas que vocês vão ver na escola mais pra frente. E quem já viu sabe como é. Então, a gente sentia essa vontade de discutir sobre os livros com nossos amigos, entre nossos livros de amigos, e a gente não tinha muitas pessoas com quem fazer isso. Então, Carol, na verdade, começou a me chamar para fazer esse canal. É, é muito legal, porque, de uns tempos por a gente vem percebendo que os jovens estão lendo muito. É impressionante. Quando você com, começa a conhecer, é uma coisa incrível. A gente, recentemente do Rio, que foi em setembro, foi a partir daí que a gente fez o canal, e é um público enorme, e muita gente, todo mundo querendo ler, e dos, dos gêneros mais variados, e é, é muito legal, é assim, bem bacana de ver essa iniciativa de faz os canais, e quem participa, e não só quem faz, né, porque tem um público que, querendo ou não, é, comentam, enfim, interagem muito com a gente entre os próprios booktubers também, é assim, muito, muito maior. É engraçado né? ver como as pessoas que fazem parte do booktube não, são muito unidas é só... e, e a resposta do Oi! Oi! E aí galera, então a gente acabou de sair da tenda do nosso bate-papo com a galera. Muito saudável, tinha muita criança, foi muito legal, Oi! vocês interagiram bastante com oh, a gente, muitas perguntas. Que né? Eu quero agradecer é só, a galera que não veio não. falar com a gente. Ei carinho da galera, foi muito legal As crianças abraçando Carol Queriam derrubar ela do chão Ah, você é da nossa altura, não sei o que mas, deu... oh, mas no final deu certo Depois de gente vai colocar algumas fotos O a galera tiveram, que a gente tava mostrando Agora, vamos pra gente Temos alguns, muitos, velho A gente vai nossa foi vai levantar um pouco E aí galerinha Todo mundo um tchau essa galera, a gente se vê por aí pela vida, foi, foi